Quem só lê a Bíblia no smartphone, compra uma Bíblia de papel. Por quê? O smartphone te distrai. Você está lendo a Bíblia, chega uma mensagem, você mete o dedo lá em cima. A Bíblia no smartphone é para ser, eu gosto mais de ouvir. Ouvir é diferente de ler. Então, você pode ouvir cuidando de outras coisas. Agora, quando você... Está lendo no papel, você observa repetições, você observa conjunções, você observa palavras que repete, repete, repete. Como Deus não joga a palavra fora, toda vez que Ele repete, Ele está chamando nossa atenção. Toda vez que repete, Ele está dizendo, ei, presta atenção. Então devemos ler a Bíblia por quatro razões. Primeiro, para conhecer quem Deus é. Eu sinto que Deus é assim. Para de sentir, vai ler sua Bíblia. Beleza? Você lê a sua Bíblia para saber quem Deus é. O mesmo Jesus do Novo Testamento, é o Jesus que criou todas as coisas. Colossenses capítulo 1, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é desde o princípio, ele está antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Você lê a Bíblia, para compreender o que Deus quer que você faça então você lê a Bíblia, lá em Deuteronômio diz que quando o rei, já foi profetizado em Deuteronômio, que Israel teria rei, então o Senhor diz, fala com o rei, para pôr uma cópia da lei ao lado do trono, e ele vai ler todos os dias para que ele não desvie seu caminho do Senhor leia a Bíblia para saber o que Deus quer como é que é, Deus quer? Você tem que encher sua cabeça de Bíblia para dar ao Espírito Santo é, oportunidade para tirar lá de dentro sabedoria para o dia a dia, porque você tem que tomar inúmeras decisões que você precisa de sabedoria rápida. Então você tem que encher sua mente de Bíblia, porque isso é igual a aprender a dirigir. Você não pensa que vai para virar para a direita, nada disso, você já vira olhando para a esquerda. Então você lê a Bíblia para saber o que Deus quer. A Bíblia não é um livro sobre família. A Bíblia é um livro sobre agradar a Deus. A Bíblia é um livro sobre agradar a Deus. Terceiro. Você lê a Bíblia para a Bíblia ler você. Quando você lê a Bíblia, ela tira a foto, a selfie. Quem é você? Como é que anda seu coração? Toda pessoa é impaciente, a impaciência fala mais sobre ele do que sobre qualquer outra pessoa. Todo impaciente é soberbo e orgulhoso. Todo impaciente. Todo impaciente, todo magoadinho, magoadinha, é soberbo porque ele não aceita como Deus dirige a vida. Então ele se rebela e ele fica impaciente. Mas ele só é impaciente com quem é mais fraco. Todo cara é impaciente, ele só é impaciente com quem é mais fraco o guarda-pita para você parar, avança bacana, avança que eu quero ver, avance. Mas com nós estamos tratando de família, com marido, mulheres que dizem assim, esse homem é devagar, já era seu namorado, não vem não. Essa mulher é muito agitada, já era sua namorada, não vem não. Você já sabia, ninguém casa enganado. Ninguém casa enganar. Ninguém. Não vem com essa, não. Ah, ele gasta demais. Ela... Já era assim. Então não vem não. Está muito difícil. Essa queria levar ele para a cama de todo jeito. Queria levar ela para a cama de todo jeito. Então engoliu o sapo agora, vem reclamar. Ah, não enche não. Ah, é. Então você lê a Bíblia. Para a Bíblia ler seu coração. E você lê a Bíblia para ler a época que você vive. Sem a Bíblia você não entende o momento. A Bíblia é um balizador e um calibrador. Nós não estamos em guerra cultural, irmão. Nós estamos proclamando a Jesus. Nós não somos obrigados a converter ninguém. Nós somos chamados a proclamar quem é Ele, é só isso. Porque ninguém converte ninguém. A gente diz: ele morreu na cruz pelos seus pecados, ele ressuscitou, ele vive, ele governa. E o Espírito Santo diz: deixa comigo. Quem está tentando converter filho, converter marido, só está irritando lá. Está irritando, irritando, irritando, enchendo a paciência. É sem educação, porque chega para a gente e fala assim: pastor, ora por esse homem, que esse homem é muito duro. Você não respeita esse homem, não? Sua doida. E vice-versa, então é para conhecer o Senhor, conhecer sua vontade, conhecer a nós mesmos e perceber o nosso tempo. Leia a sua Bíblia, leia grandes porções da Bíblia, tomamos um desafio, tem crente que leem a Bíblia uma vez por ano inteiro, parabéns, mas é muito pouco, fala sério. Eu fiz um desafio na nossa igreja Para ler o Novo Testamento em um mês Dez capítulos por dia Eu estava lendo o N.T. Wright Um hereditaço inglês Me jogou com a cara no chão Porque ele falou o Novo Testamento é um livro fino Você lê num dia ou dois no máximo Eu já li em cinco dias Mas um ou dois Falei meu Deus como é que fala isso comigo E agora você sabe o mestre Luciano, já sabe, né? Que ele leu a Bíblia inteira em nove dias. Endoidou. Virado, negão, lá. Então você precisa desafiar você a ler mais Bíblia do que você lê. Você tem que se auto Desafiar Eu vou ler a Bíblia toda em três meses, eu vou ler o Novo Testamento de hoje, hoje é que dia? 24? Três, quatro ou cinco. Vocês resolvem aí, ué. 23. De hoje até 23 de maio. Quem topa o desafio, fica em pé. Lê o Novo Testamento inteiro. Coisa de gente séria. E ó, oh, quem não levantar não é menor do que ninguém, não. Eu estou fazendo um desafio. Você não. Não esquenta a cabeça, não. Hein? Um mês, dez capítulos por dia. Sai da série, Zé. Sai da série, ô menina. Pode sentar, Deus o abençoe. Desafie-se a ler mais a Bíblia. Você precisa pegar um dia e ler os 150 salmos num dia. Tem que parar de brincar com a palavra de Deus. Vamos ler o salmo 119. Paiassada. Desafixe. Irmão, se é a palavra de Deus, meu Deus. A Bíblia é um livro... A mensagem da Bíblia, até quem é tantã, -tan pode entender. Quem não tem a cabeça boa, tem um juízo fraco, ou tem problema emocional. A Bíblia diz que até os loucos vão entender. É Deus, é. Agora, a Bíblia é um livro tão difícil, mas tão difícil, tão difícil. Ninguém consegue penetrar na palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus, ela é eterna. que soberba de teólogos, pastores, professores de escola bíblica, disse, eu entendo a bíblia, não entende nada, não entendo nem você, a gente chega na palavra de Deus, humilde, reverente, não entendi mesmo, pronto, não entendeu, tem muita coisa que você não entende, eu li um doidão aí, que ele escreveu, que nessa hora, agora, agora, aí dentro de você, está acontecendo... 36 sextilhões de reações químicas, eu nem sabia quanto zero era, 21 zero, 36, 21 zero, está acontecendo agora, tudo que você comeu está transformando, glicose, proteína, porque daqui para baixo não quer saber se é filé mignon ou sebo de porco. Aqui para baixo é outra conversa Ninguém faz exame de sangue sai Filé mignon, bolo de laranja Isso é nada disso Vamos ver se você gosta mais da sua Bíblia, tá bom? Olha que eu não ia falar nada disso Eu vou ler o texto e umas três palavras, tá bom irmão? Que é o coronel, Zé Fala, a gente obedece Ligue sua Bíblia, abra comigo, Lucas 7. Que texto que me empolga. Cada vez que eu li esse texto, eu fico mais emocionado. Ei, você que está online. Talvez minha mãe, Dona Ilka, lá no sertão de Minas. Beijinho, minha mãe. Dona Ilka tem 95 anos. Se o senhor se agradar, faz 96, dia 23 de maio. Nós já estamos recebendo presentes. Aleluia. Minha mãe está lúcida canta, prega, ora, meu Deus, prebiteriano, gosto de ler a Bíblia em pé, não sei porquê, vamos ficar em pé. Lucas 7, de 11 a 17, em dia, subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim,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 Esta notícia a respeito dele se divulgou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos sentar? Pregadores não conseguem dar o pão da vida. Pregadores podem, no máximo, falar a mente e as emoções. Então, quando você cair nessa cilada, não caia de novo. Qual o maior pregador do Brasil? Isso é uma pergunta do diabo. E quando você responde, primeiro é mentira, porque você não ouviu todo mundo. Você ouve uns três ou quatro, mal é mal. Você não escuta nem o pastor. Então eu gostei de um sertanejo que falou comigo, o melhor pregador e a melhor pregadora é aquele que Deus usa. Então tem para nós tudo, aleluia. Tem para todos nós, não é oratória. Não é jeito de falar, é Deus. Então, pede a quem tem água da vida para te dar. Pede um pedaço do pão da vida, vai me dar isso, Senhor. Aí, Deus de vez em quando faz isso, mistura a palavra dele com o do pregador e dá certo. Você sai dizendo assim: Deus falou comigo. É? O que foi que eu falei? Ele fala um negócio que você não tem ideia. Você não falou nada daquilo, nada. Eu tenho um irmão que é pastor, Batista, do sertão de Minas, Jairo. Jairo tinha epilepsia. E Jairo recebeu o um chamado, com trinta e poucos anos, vinte e poucos anos, quase 30. e foi para fazer o um seminário no Rio de Janeiro. Antes de. ele tomava um remédio, porque ele dava uns desmaios, caía no chão. Ele tinha que tomar aquele remédio todo dia, e duas vezes por dia. Aí ele me ligou e falou, Gerê, eu vou jogar esse remédio fora. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Agora deixa eu te contar a história da mistura das palavras. Terminou um culto na oitava, chega uma família, re, reúne perto de mim, e fala, o homem fala, esse é o pastor que me curou vegetariano? Eu falei, deve ser ou não irmão? Você? Aí a família toda, foi ele, ele chegou lá em casa E falou que o senhor mandou, ele tem epilepsia Que ele jogasse os remédios fora, que Jesus ia curar eu Falei, quem falou? Eu? Nada disso Não põe isso na minha conta não, meu mando é tomar remédio, não vem não Aí menino, foi contando a história, foi contando a história, eu lembrei que eu estava... O homem falou, o senhor falou comigo, o senhor apontou o dedo e falou assim, Joga os remédios fora. Eu falei, não, foi eu não. Aí ele foi contando a história, eu estava contando o um caso do meu irmão, que o meu irmão chegou, antes de ir para o seminário, e telefonando para mim, aí eu interpretei meu irmão, ele disse assim, Jeré, Jesus falou, jogue esses remédios fora. O homem falou, o senhor apontou para mim e falou, Jesus falou, jogue esses remédios fora. Eu estou contando o caso do meu irmão. Então, de vez em quando, Deus mistura, menino. Mas quando Deus mistura, tem para ninguém, sabe? o homem foi curado. Aleluia. Jesus é aquele que tem paixão. Para restaurar vidas e famílias. Jesus foi a Naim. Por causa de uma família pequena. Que tinha acabado. Já tinha morrido o marido. E ele só tinha um filho. E agora o menino vai sendo enterrado. Uma família desse tamanho. Naquele tempo dos judeus. Ter família pequena. Só era... Menos ruim do que não ter filho Mas tem um filho só E hoje está na moda Não quer nem filho, quer cachorro Ainda chama o filho de meu bebê E um dia desse eu não aguentei O pastor quer ver meu bebê Eu falei, fala mamãe Quer que desenhe não? Não tem nada contra você gostar de cachorro. Eu tenho horror de cachorro meu bebê. Eu gosto de cachorro, cachorro. Aliás, tem lá, na minha sogra. Cachorro, cachorro. Não, e que é, porque lá eu moro em um apartamento. Então, aí um dia desse, eles arrepiaram comigo. Porque o povo da igreja sabe que eu tenho horror a cachorro meu bebê. E eles me filmaram passeando com a cachorra. <risos> cachorra, pastor, alemão, capa preta, Zé. Você tá doido, menino Quem gosta de puta é minha mulher Deus abençoe, Cláudio Eu falei, Cláudio gosta tanto de bicho, menino Que eu falei com ela Que quando nós chegarmos lá na glória Não vai ser assim, mas eu falei com ela O dia que chegar lá, Jesus vai falar assim Os do zoológico Os outros Eu falei, Claudinho, você tá ó na turma do zoológico, É gosta de tudo quanto é bicho, gosta de tudo quanto é bicho, Jesus foi a Naim por causa de uma família, que a morte tomou conta, Jesus foi a Naim por causa de uma família, desse tamanho, acha que ele não está em Curitiba não, É depois da história contada que nós sabemos que o filho era o único. O, a cena é: está saindo um defunto. E enterra fora da cidade, porque defunto dentro da cidade deixa a cidade impura cerimonialmente impura. Outra coisa: ninguém interessa para defunto que não é dele. Fala sério. Defunto só interessa se ele tiver alguma coisa com a gente. Fora disso, morreu milhões na pandemia. Os únicos que machucaram o nosso coração, os mais próximos. Agora Deus é diferente. Deus interessa por todo de fundo, por toda a pessoa, por toda a família, pela sua família. Você acha que isso é bom de inventar uma conferência, a ideia de quem? E trazer você aqui a ideia de quem? Você não é à toa, Zé. Você não tem o que fazer, menina. Você não está aqui porque ah, não tinha programa. E que já deu vontade de você ir embora, duvido que não deu. Porque eu fico aqui desde quatro horas, quatro horas? Seis, Seis horas? Só? Se der um suco, né, irmão? Ó, oh, vamos acelerar, você ir embora logo. negócio de conde de casais tem que terminar cedo para o povo ir embora. Não deixa eu falar umas coisas com você. Jesus foi a Naim. Porque Jesus sabe que toda família está no meio do sofrimento. Toda a família. E a ponta do sofrimento é morrer, a ponta. A ponta do sofrimento é morte. Que você não escuta mais a voz, nem o olhar, não pega na mão, Nada. É o final do sofrimento. Então, se nós perguntarmos assim, mas morreu de quê? Não estou brincando com a morte, mas estou querendo encarar do jeito que tem que ser encarado. Defunto é defunto, irmão. Morreu do que morreu, é defunto. Ah, mas foi uma morte trágica. Mas foi morrer igual um passarinho. Está morto, Zé. Eu estava conversando com os amigos sobre o que, que ele queria que falasse no dia do sepultamento dele. Ah, deixou um legado, disse um, ah, fez isso, disse outro, oh, ele foi meu pai espiritual. E aí nós estávamos naquela momento assim, rindo, aí um amigo falou assim: eu, eu queria que lá no sepultamento ele falasse assim: mexeu a mão! <risos> boa, boa, boa. Boa, boa, boa. <risos> tá mexendo! A ponta do problema é a morte Mas ela casou Casou para construir uma coisa boa Casou pensando em algo bom De que que o menino morreu? Nós não sabemos, sabemos que ele morreu Morreu de que? Morreu de infecção, morreu de acidente, morreu com problema no cérebro, morreu de quê? Morreu. Quando alguém que amamos está morto, não interessa como é que morreu, está morto. A morte é a ponta do sofrimento na família. Porque toda a família está enfrentando sofrimento. A família tem dez etapas. Primeiro, começa sem filho, se não der B.O. Beleza? Ninguém avançou o sinal, segura daqui, segura dali, casa mais cedo. Não é porque começou com filho que não vai prestar. Entende o que, é que eu estou falando? Regra geral começa sem filho e sem dinheiro. E por que que o povo está demorando a casar hoje? Por que quer ter o dinheiro para tudo? Então vai casar, quer ter o mestrado, o doutorado, vai casar com 60 anos se casar. Então deixa seus filhos casar mais cedo. Vou ajudar mesmo, ajuda logo. Com 20, 21 ajuda, ajuda a casar mais cedo. Obrigado, irmão. Senão não fica ali, ó. Você sabe, ou você nunca beijou Ah, minha filha, quando beija, não sente nada Está doente Está doente Estava na porta da oitava Rapaz assim, malhadão Com a menina formosa Ele abraçado e agarrado nela, assim, ela encostada nele Às vezes eu tenho o costume de ir lá cumprimentar o povo Estou cumprimentando os irmãos e estou de olho nele Falei, Zé, conversar comigo Falei, Zé não gostei de ser agarrado com aquela menina aqui na porta da oitava. Vocês dois sozinhos devem estar horroroso. Eu disse, o que, que é isso, pastor Não está acontecendo nada. Eu falei, então vou te levar para o hospital. Você está doente, Zé. Como é que encosta numa menina dessa e não sente nada? Você está doido? Você tem que sentir o orar para você sentir. Você tem que sentir, Zé. Está doido, encosta numa de moça dessa não sente nada? Está doente. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Uns pais bocó, tem filha, e fala assim, quando chegar lá, eu vou pegar uma arma para esses garanhão. Zé, você casou, por que, é que sua filha não pode? Os filhos não são nossos, nós queremos filho, filhos para os outros levar, Zé. E acabou, ué. E de vez em quando eles gostam de quem nós não gostamos, e paciência. Claudinha fala assim, ame quem seu filho ama. Pronto. Casou, então primeiro sem filho. É tempo de sofrimento sem filho mesmo. A menina acabou de falar ali, ó, só atrás de dinheiro, dinheiro, dinheiro, nem queria um homem. E o homem também, bicho doido, como é que tem uma mulher nova e não quer só dinheiro? Vai fazer sexo com dinheiro, seu doido? Você precisa consertar a sua cabeça. Consertar a sua cabeça. Consertar, Zé. Consertar, arrumar. Ó. Depois vem os filhos. E aí, menino? É o tempo. Brutal, viu? Porque o menino chora Porque ela é também restaurante Meu Deus do céu Esse menino chora demais E o pai ora Senhor desmaia esse menino Aí finalmente Eles uma noite só para eles Menino Menino dormiu mais cedo E aí menino Nem Cassiane consegue 500 graus De puro fogo e poder Menina, aquilo é uma fornalha. Ninguém tá mais com roupa nenhuma. E o negócio tá indo para frente. Aí o menino fala. Aaah! Jesus de Nazaré. Aí ele gruda, ele falando: Vai não, bem, vamos morar no. Aaah! Meu Deus do céu. Aí. Levanta ela, põe um roubo e vai lá, menino, restaurante. E o marido orando, orando, orando, Senhor, liberta Israel. <risos> Menina do céu, quando é lá, uns 30, 40 minutos depois... Lá vem ela, arrastando os pés e fala com ele assim, ô, oh, bem, vão deixar isso por todo dia". Você <risos> acha que isso não dá problema no casamento e o cara fica com raiva do menino e da próxima vez que ele for abraçar o menino, ele belisca o filho. Ah, vocês nunca tiveram isso lá, não, né? Vem pra cá. Com filho. E aí, menino? Os pais novos acham que os pais velhos não sabem de nada. Dá um chazinho pro menino. A pediatra diz que não dá chá. Pelo amor de Deus. Estamos fazendo um curso online sobre... A avó criou dez. Ela está fazendo um curso. <risos> Nós estamos rindo de coisa que faz a gente chorar. Porque toda a família sofre com isso. Sofre o menino. Porque criança sente. E criança sente a emoção. E a criança sabe que o pai está chateado. Ou que a mãe está chateada. Então não vem com essa assim. Que você tem trauma não. Tem jeito de viver sem ter trauma. E nascer é o pior trauma, entendeu? Nove meses na barriga da mãe, quando tem fome chuta a barriga dela e o povo ainda fala que bonitinho. É, mas só batata tá assando. Daqui uns dias, menina, tem uns hormônios aqui os guarda que vai, vamos pôr ele para fora. Vamos, vai sair é hoje. A bolsa estoura, a mãe sente dor, vai pro médico, o médico fala, aperta, dona. Põe ele para fora, dona. força, menina. Meu menino agarra lá, não quer sair, menino. Se não sai, tiram. Tem que sair, Zé. E quando sai, chora. E se não chorar, apanha. Então o um negócio de trauma não vem com isso, não. Tem trauma de infância, Eu tenho não, não tem isso para ninguém, não. Não vem com essa conversa, não. Sou muito traumatizado, pastor traumatizado. É por isso que o meu casamento não dá certo. Seu casamento não dá certo porque você é duro de coração. Você é dura de coração. Você é soberba. Por isso que você diz: Ah, eu não dou conta. Não dá conta porque você não se submete ao Senhor, à palavra do Senhor, e não está buscando de Deus quebrantamento. Por isso que o casamento tem problema. O único problema de casamento é a dureza do nosso coração, é o único. Terceira etapa, quando as crianças são pequenas e tem os avós que enche, perturba, tudo que o menino quer o avô dá, avó dá. O menino já tem todos os tipos de robô que existe. Um menino estava com um amigo meu, fora do Brasil, e eu estava com o pai. Eu nem vim, Zé. Eu estou precisando até. Eu, eu fui escolher um tênis para mim, escolhi um igual o seu, assim, preto. Aí ele falou assim: O que, que é isso, pastor? Me deu um tênis laranja. Brutal, menino. Eu vou escolher um tênis para o senhor, pastor. Eu usei esse tênis até furar. Vou comprar outro laranja. Aí o filho dele falou, pai eu quero isso Ele falou, nem pensar O menino falou, pode ficar tranquilo, o cartão de crédito do meu avô paga é. Quem é avô, não se meta, tá? Agora outra coisa, filho Quando você for visitar a casa do seu, dos avós de do seu filho Não deixe eles levar o brinquedo O brinquedo é da casa do avô você fala lá, não fica perguntando ao seu pai, ou sua mãe, ou seu sogro, pode levar? Não, você ensina ao seu filho, isso é brinquedo da casa do vovô. Entendeu, não? Problema, criança pequena, e tem que desmamar, eu fui visitar um pastor no sertão, menino, a mulher nova, o homem novo, eu falei, menina, qual é o sonho da sua vida? Sertão de Bahia, lá no fim, aí ela falou, vou fazer 11 anos de casada pastor, eu nunca tive uma lua de mel, meu sonho é ter uma lua de mel, onde você quer ir menina? Aí eu quero ir em qualquer lugar, eu falei, qualquer lugar não existe. Aí o menino veio correndo, o menininho, a dona trouxe, eu falei, dá licença, pastor, que eu vou mamar o menino. Eu falei, como é que é lua de mel dando mamar o menino? Desmama esse menino nós vamos conversar na lua de mel. Tem que desmamar esse menino. Hoje eles me mandaram uma mensagem e eu perguntei, já desmamou o menino? para levar para a lua de mel. Vou levar o cliente, o restaurante. Tudo isso gera muita dor na gente. Emoções são machucadas. E nem vou demorar aí. Terceira fase, os filhos vão para a escola. Acabou sua influência sobre esse menino. Regra geral. porque O menino vai para a escola, passa lá, ele estava online. Um pai me contou aqui mesmo, em Curitiba que eles estavam trabalhando online, de repente a mãe, o menino na escola online, menino de 9 anos, de repente ela está vendo, puf, puf, puf. O menino largou a aula e começou a pular da cama e virar a cambalhota. E a aula rolando. Eu falei, o que, que foi, Zé? Ele falou, chato demais. Então, uma criança vai para aula presencial. Fica lá quatro horas. Você pergunta para ele, como é que foi lá? Beleza. Quatro horas em três letras. <risos> Machuque Os filhos vão desagarrando E a gente cria os filhos para desagarrar Olha para você ver Nós queremos filhos para eles ir embora Quanto mais independente os filhos for, melhor trabalho o pai fez e a mãe fez. Porque nós estamos aí com os adolescentes, 30 anos. O que, que você acha, mãe? E os filhos que moram com a gente, que moram com vocês, uma menina de 19 anos, 18 anos falou que trouxe minha mãe aqui, para preciso dar uns conselhos para ela, porque eu já sou adulta eu já sei dirigir. Minha mãe fica me enchendo. Falei, é, menina, é. Onde você lava a sua roupa? Ué, lá em casa. Quem paga a conta? Ué, meu pai e minha mãe. Quem faz a comida? Minha mãe. Quem compra a comida? Minha mãe. Meu pai. Quem paga a faculdade? Meu pai e minha mãe. Quem põe gasolina no carro? Ué, meu pai... E o carro de quem? Meu pai que me deu. Falei, deixa de besteira. Adulto paga seus boletos. Adulto lava sua roupa. Adulto faz sua comida. Adulto mata a vida no peito. Então não enche. Adulto vai morar sozinho. Paga suas contas. Não, eu não trouxe. Aqui não foi para o senhor dar conselho para mim. Foi dar conselho para minha mãe. A gente também sofre, porque a gente não quer que os filhos vão, mas os filhos têm que ir. Aí os filhos viram adolescente. Ei, nunca chame, eu já ouvi aqui que isso não tem aqui. Adolescente e aborrecente. Não peque contra os nossos filhos. Você já foi adolescente? E você não era flor que se cheirasse? Quem aqui já usou minissaia? Levanta a mão. Alto, as meninas que já usaram minissaias. Tudo com medo. E aquelas que iam para a escola com aquelas saias aqui, ó. Mas saia de pé da mãe e rolava tudo assim. Calma, hein? Jesus foi na Naim por causa de uma família que está na ponta do sofrimento. A ponta do sofrimento é morrer. Mas a gente, ela já passou por essas etapas. E depois a gente tem um filho jovem, universitário. E depois a gente tem os filhos adultos, que não casou, ou que, ou que não quer casar. Ou... E aí a mãe... Eu... Uma senhora lá de nossa igreja, eu era pastor jovem. Chegou, me beijou, ficou viúva com sete meninas. Sete. Aí, casamos a última filha dela, ela veio e me beijou e disse assim: entreguei minha última cruz. E os filhos casam. Está dando certo, não está dando certo. Ele vem visitar a gente. O genro trata mal a sua filha na sua frente. É ríspido. A moça. Deveria servir um cafezinho para o marido. Mas ela fala assim. Levanta e pega bem. Na sua casa, na sua frente. E você ainda é doida. Porque fala. Deixa que eu sirvo meu bem. Você é doida Se a mulher, você não manda Esse corpo não lhe pertence Então o homem está mal habituado. A mãe chega para abutuar Tira a mão daí Nem fale nada e Nem fale mal da sua nora Enquanto ele estiver lá com ela Amém Em é que uma parte dessa história traz muita tristeza e dor. Depois, o Salmo 127 e 128 diz que sem filho, com filho pequeno, com filho adolescente, com filho jovem, e aí vem, já adiantei, as noras e os genros. Eu tenho três meninos do primeiro casamento, Gerê, Júnior, casado com a Gisele, Lucas Davi, o L.D., casado com a Ju, e o Ciro Pereira, casado com a Marcela. Não é? Então, o Gerê ainda não tem filhos, se puder, orar por ele. E Gisele, querem ter filhos. O Lucas Davi, do meio, tem dois do lado de fora, um na barriga. E eu perguntei, Ju, você vai ter quantos meninos, meu bem? Era de sogro, no planejamento quatro. E um vai escapulir. <risos> Brutal. Eu falei, você está mais fértil que, é que as mulheres de Israel. <risos> e o Ciro tem a Giovana, Ciro e Marcela. Aí o Ciro, quando ia casar, falou comigo, paizão, fica tranquilo. Se eu for uma vez na casa da sogra. Eu vou outra vez na sua casa. Eu falei, meu filho, não carrega esse peso, não. Carrega esse peso. Você vai mais na casa da sua sogra, tranquilo para mim, tranquilo. Por quê? Porque a menina não vai chegar aqui na minha casa e abrir a geladeira e falar, o que, que tem aí para comer? Mas na casa da mãe dela, ela faz. Tranquilo, tranquilo. Quem tem só filho, tranquilo. O dia que eles vierem, não enche, dizendo, ah, você fica só indo na casa, daquela cara só O filho veio para celebrar, vamos celebrar, fazer festa. Tem um amigo meu que ele vai pregando assim, quando vê o povo muito quieto assim, ele pergunta, você acha que eu estou indo bem? <risos> Quero água, Zé? Quem trouxe o negócio aqui, traz água, vem, pô. Ó, sem filhos. Jesus foi na Naim, que uma família, acabou. A morte é a ponta do sofrimento. Tenho tempo sem filhos. E o tempo sem filhos, a gente pode machucar um ao outro por causa de dureza de coração. O problema do seu casamento chama seu duro coração. Não é porque foi criado sem pai, sem mãe, teve trauma. Já falei que isso não adianta, porque nós tudo temos. Ah, incompatibilidade de gênero. Gente, pelo amor de Deus, homem e mulher não combina. Não combina! Se você quisesse alguém que combinasse com você, casasse com você. A única coisa que ajuda a gente no casamento é o que o outro é diferente. É a única. Não é que os opostos se atraem. Se for oposto demais, também não dá. Mas esse negócio de nós não temos compatibilidade de gênero, não é compatibilidade de gênero, é dureza de coração. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu não sei se você sabe, mas eu sei ser fingido. Eu sei tratar bem quando eu estou... Tô... Pastor, menino, negócio de horário com certos homens, eu um deles. Meu cabelo está bom? Claudinha pergunta, eu estou olhando para lá, está excelente, vamos <risos> Ela disse, eu quero que você olhe, eu olhei, está ótimo, vamos embora. Aí, menino, deu um atraso desse, eu queria chegar dez minutos antes, nós chegamos, três minutos antes do culto, eu parei o carro na fila dupla, e falei com ela, estaciona esse carro, na porta do culto e entrei, menino. E o culto vai, vai. Só pode ser o Espírito Santo. Os presbiterianos, né? Os caras assim, mas espiritualidade alta, falaram assim, Deus me falou. Eu sou rasteiro, assim, entendeu? Aí estou lá procurando Cláudia, cadê Cláudia? Cláudia não entra, louvor vindo. Menino, eu comecei a ficar triste comigo, que eu falei, cara. Mas isso Francisco, minha mulher, ainda vou pregar, mas eu prego. Aí eu falei, já sei. Estavam cinco pastores nossos no púlpito, naquele tempo a gente sentava lá na frente. Eu falei assim, quem de espiritual, quem de vocês Deus deu uma palavra essa semana para a nossa igreja? E aqueles covardes, tudo pularam para trás. E eles falaram assim, nós estamos esperando o senhor, pastor Zan. Cláudia não entrava, menino Aí Estava chegando a hora de eu pregar Aí eu vi Cláudia entrando lá Eu falei assim Irmãos, vamos cantar mais um louvor Para preparar a mensagem espiritual Eu sei fingir, Zé Nossa igreja cantou, Cláudia entrou ali Eu falei com ela E ela fez assim <risos> Menino Tiro de canhão Humilde de coração Onde ninguém lê é Deus que lê Por isso que dá problema todo dia no seu casamento Por causa do seu coração Que quer as coisas tudo do seu jeito E não do jeito do Senhor Então a morte se instala na sua vida Por isso e casamento não é experiência, casamento é construção todo dia. Por que, que casais, com 40 anos de casado, se divorciaram, sendo eles líderes de igreja? Porque o coração endureceu. E o nosso coração é duro, você não sabe o quanto a queda atingiu sua vida. Você não tem ideia da perversidade do seu coração. Mesmo você tendo nascido de novo... Tudo que eu e você fazemos está contaminado pelo pecado. Porque o único lugar onde não tem pecado é quando o Senhor voltar. A inaugurar o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Enquanto isso, nós vamos obedecendo o Senhor. Pedindo quebrantamento do nosso coração. Confessando nossos pecados. Arrependendo dos nossos pecados. E procurando obedecer e agradar a Deus. Porque o casamento é uma bênção provisória Ele acabará Então depois vem os netos Tem uns que não vão ter neto Como é que o cara casa com 32 anos A moça com 33, 34 Ainda dá três anos para experimentar o casamento pode é filho não, gente boa e quando tiver filho, o homem já tem 80. Só o brutal que pregou aqui que tem aquela sustância, menino. Estou <risos> falando. Quem está noivo aqui, pede a moça em casamento, marca a data hoje. Toda vez. Que você resolve casar. Deus abre portas. Não vem que essa conversa assim, tô noivo. Quando você vai casar? Só o Senhor que sabe. Você é falso, é mentiroso, é covarde. O cara que fica noivo, do dia do noivado ele marca o casamento. Já vem combinado. Dentro de um ano. No máximo um ano. Nove meses. Não, mas não dá tempo arrumar tudo. Mas você não vai arrumar tudo nem com 50 anos de casado? <risos> oh, nós estamos olhando só essa parte. Uma viúva de um filho único. Uma família pequena. Que viveu várias estações que nós vivemos. Alguns não viveu. O casamento do menino, a nora, o filho. Todo casamento acaba. Um dos dois vai morrer primeiro, ou juntos. Então não adianta pensar que ele não vai morrer, porque vai. A senha da morte está na mão dele e dela. E ninguém sabe o número da senha. E o anjo está com a trombeta na boca. Você não acha, não? Sete bilhões no mundo! Qual é a sua senha, você não sabe. Vou imaginar, quatro milhões e cem. Nós estamos andando, e a fila andando. Aí o anjo diz, quatro bilhões e noventa e nove. Catabufo na sua frente. Você fala, Jesus, meu Deus. Todo mundo aqui tem data de validade, todo mundo. O dia que você foi gerado, Jesus disse, válido até dia tal. Então é melhor você reconciliar com Deus hoje. É melhor você quebrantar seu coração hoje para viver dias melhores. Quem quer viver dias felizes, diz a palavra de Deus, refreia a tua língua do mal, refreia esse coração duro e seus lábios de falarem dolosamente eu não estou falando de perfeição, gente boa, eu estou falando de crescimento, porque o alvo não é perfeição, é crescimento, é hoje confessar seus pecados, é hoje pedir perdão, é hoje dar ações de graça, é hoje orar, dizendo o Senhor, quebranta meu coração, e amanhã cedo, mesma coisa... E a gente tem que perder E a gente desvia do caminho, irmãos Tem dia que eu desvio de ser um marido Olha o que eu prego sobre esses negócios da Bíblia Tem dia que em cinco minutos Eu quebro todos os princípios Não é para tratar a sua mulher Com falta de educação Outra coisa, dona Pelo amor de Deus 10 meia da noite não é hora de fazer DR, discutir a relação, isso é hora de sexo. Oh, solta o mistério, servo. 10 e meia da noite a mulher quer discutir a relação, ah, tenha santa paciência. Dez e meia da noite, a hora todo mundo ir dormir, alguns dias sem pijama, sem camisola, sem nada, e trancar as portas e ninguém atende menino. E de vez em quando manda todos no sábado para casa da avó, para casa do dono da célula, para não sei aonde. Tem uns casais assim, tão, tão bocós, igual a gente diz em Minas. Eles não marcam na agenda, isso aqui é dia de sexo Aqui, ó Uuuh. porque Trabalha muito E se você deixar isso pra última hora Do, do último dia Depois da prorrogação Tem que estar empolgado, animado Exposto Tem uns homens aqui que tem que tomar uma injeção de testosterona zé. Entendeu? Melhorar meu oh, irmão, eu tava, tive Covid, né? E fui lá, estava com uns, umas coisas assim. Aí eu fui num médico integratista da nossa igreja. falou: Pastorzão, eu tenho que aumentar a sua vitamina D. Beleza. Eu tenho que aumentar a sua vitamina C. Beleza. Eu vou aplicar no som uma B12. Falei: Aproveita e aplica uma testosterona. <risos> Já faz pacotes. Quem tem mais de 50 anos, vai no médico, urologista. Tem que ser homem. <risos> Cuidar da saúde, Zé. Cuidar da saúde. E aí o casamento acaba com a morte. A gente pensa que devia acabar quando a gente estivesse assim já velhinho. Mas às vezes o outro vai embora mais cedo. Eu fiquei viúvo. 45 anos, três meninos. A vida não é certa. O Guimarães Rosa, um dos grandes autores mineiros, ele disse que viver é perigoso. Tem uns caras que dizem assim, comigo é 8,80. Bobagem. A vida não é 8,80, a vida é 120, menos 3, menos 40, mais 10. A vida é ao vivo. E a hora que o Eterno mandar te chamar, você pode estar no hospital com os melhores médicos, com os melhores cirurgiões, com os melhores de ponta, você vai! Prepara para encontrar com o Senhor. Que a... Então, a família vem aí para a nona fase, que é a morte. Depois, ele tem que decidir, porque ele agora não é casado. O viúvo é viúvo. Eu fiquei viúvo, gente. Gente, mas eu fiquei bonito de um dia pro outro. Olha, era moça de 15, 16, 17, de 20, solteira de 30, divorciada, viúva, dando de cima de mim. Falei, cara, eu tô empolgante. Não é, Zé, você tá no mercado de novo. Entendeu? tá no mercado de novo, Zé. Entendeu? Então acalme-se, você também menina, um, um punhado de homem na igreja, não pode considerar a viúva e a divorciada como uma mulher fácil. Ela é sua irmã, respeita ela e trata ela com respeito. E as mulheres também tem que ser mais seguras, não é porque a moça divorciou, que está passando, diz, vem cá, bem, vem cá, vem, sai de quem é isso? isso? Você virou uma mulher adulta? Mas a morte é o que aconteceu em Naim. Então Jesus só foi em Naim para restaurar uma família. Só para fazer isso. E aqui a gente dá. Eu não sei se você dá risada, mas eu já dei tanta risada e chorei com esse texto. Porque Jesus conversando com o defunto. Ninguém conversa com o defunto. A gente até entende, na hora que está ali o corpo da. Do marido, da esposa, o marido abraço, o ex-marido, né? Ele é ex. Eu falei, lá na nossa igreja, o povo assombrou, abriu a boca desse tamanho para mim, e umas mulheres fizeram assim. Falei, ó, quando eu enterrei a Ana Maria, eu podia sair com a namorada do sepultamento. Eu não estaria em pecado. Vocês deviam me internar se eu tivesse feito isso, Que eu estava ruim da cabeça. Mas não em pecado, que eu estava viúvo. Então tem o um processo do doutor, tem, claro. E a consolação é um milagre, por isso que Jesus foi lá e falou assim, não chores, estou aqui, é Deus. Então Jesus falou com o defunto e o defunto escutou, porque é só Deus que fala com o morto e ele escuta, porque todo mundo tem que ouvir a voz do Senhor. As pedras ouvem, as cadeiras ouvem, e o morto, vós que estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, Ele te deu vida e disse, vive! Por isso que você nasceu de novo, você era defunto. Agora que você entende a palavra de Deus, agora que você sente desejo de louvar, agora porque o defunto recebeu vida, embora luta com a natureza pecaminosa. Hum. Então Jesus foi lá e falou, e o menino sentou e falou, mãe, beleza? Ô oh, galera, o que foi aí? Todo mundo aí, o que foi? É isso que você precisa pedir. Agora aqui tem uma coisa maravilhosa nesse texto, sabe o que é? Esse é um milagre que não tem ninguém orando. A mulher não orou, não jejuou, não pediu, não bateu, não rogou, não clamou. Ninguém está orando por ela, o povo está chorando e levando o defunto. Então lembre-se, você não ora, Deus te vê. Você não consegue contar o quanto de livramento Deus já lhe deu. O quanto de honra. Se você não sentiu honrado e ouviu a palavra do pastor Thomas, cara, você tem a cabeça muito ruim. Que honra ouvir um homem daquela estatura Anotei o que eu pude e fotografei os outros Jesus Veio ao alcance nessa noite Sabe por quê? Para dizer lá na sua casa Vive Casais, saem do seu lugar e vem aqui à frente Abraçado um com o outro Agora, todo casado Primeiro vem os que estão com a mulher e o um homem aí. Acha um lugar e precisa abraçar. E não abraça olhando para mim, não. E tira o olho de mim e olha para ela. E olha para ele. Não olha para mim, não. Oh, os caras parecem que não sabem abraçar. Só sabia abraçar namorado. Abraça ela igual você abraçava namorado, Zé. É... É isso, ou você acha que nós não sabemos? Aí, se não vou cobrindo, vou achando um lugar, aí você abraçar ela direito e ele, tira o olho de mim, pelo amor de Deus, olha para esse homem, olha para essa mulher. Quem é casada ou casado que não veio, não deu para vir o outro pedaço? Fica em pé aí, fica em pé aí, você também tá na oração. Está na oração. Está na oração. A oração. Faça só um elogio para ela, um só de coração, mente não nem finge, um só, nem sabe mais elogiar dona pelo amor de Deus, ai. Gente, cata graveto Pelo amor de Deus Como é que essa fogueira vai pegar? Cata graveto, Zé Menina, faz um elogio para ele Um, de coração Pensa aí no elogio que você vai fazer Se você tiver com o celular aí, menina Manda um elogio para seu marido manda para a sua dona, ele vai até perguntar onde é que você está, mas tranquila, fala com ele, um elogio sincero, você não tem celular não mulher? Pronto, agora a segunda coisa, faça uma oração, por ela, aí bem, Suave no ouvido dela, uma oração de coração, com ações de graças. O Senhor Jesus está devolvendo você para sua mulher, você para o seu marido de coração, que ele foi lá em Naim, para devolver o menino para a mãe trouxe você no alcance, para devolver você como pai e mãe, o cara de leão pregou no primeiro tempo, e aqui agora o Senhor está devolvendo, de coração, de coração, agora menina, ore por Ele, ore por Ele, derrama palavras boas em cima dEle, Diga uma palavra boa, mesmo que você tiver azeda. Diga uma palavra boa. Quando a gente fala, a gente repreende o devorador. Senhor, sara feridas, cura corações, tira os lugares de morte, que estavam avançando dentro desse casamento. Tira Senhor, fala lá, vive, fala lá Senhor, na alma de cada um, vive, vive Senhor, alegria, vive atração, vive, vive... Vive em nome do Senhor. Vive. Senhor Jesus. Faz viver. E agora. Os dois juntos. Que tem filhos aí. Um dos dois ora e o outro diz amém de coração abençoando suas gerações e se você não tem filhos diga ao Senhor que lhe dê filhos que lhe ressuscitarão no último dia porque essa é a família que vai permanecer Vou sua casa como disse o pastor Thomas vire um centro de evangelização a igreja Alcance, chama você para abrir sua casa, para gerar filhos para a vida eterna. Aleluia. Senhor Jesus, nós estamos contra setas inflamadas do mal. Que foram lançadas contra esse casamento. E nós estamos querendo pedir para o Senhor calibrar o coração e a mente do homem e da mulher. Que o Senhor desvie a atração que foi endereçada para outro lugar que não. Sua mulher ou seu marido. Eu quero que o Senhor desvie. E que o Senhor repreenda. Esse espírito de divisão. Que começou a entrar nesse casamento. Põe fogo agora Senhor, fogo, fogo do Senhor, em cima de cada um, em nome de Jesus, amém e amém.